E aí galera do canal, aqui é o Zubit com mais um vídeo antes de qualquer coisa. Se inscreve no canal, compartilhe, deixe seu like, é, se inscreva, é, curta nossas páginas na rede social e vamos lá. Hoje eu tô de Evelyn, da Jump. Aí, se apresenta aí galera, que tá aqui comigo. Aqui é, é o Eric, vai se dar de aqui, ó. Gente, fiquei isso pra começar? <risos> eu... E aí Dudu! Olá! Dudu voltou, é, chegou. Ah, yeah. Tudo bem, Dudu? Falaram muito de você. Por <risos> quê? Eu sei. tava elogiando aqui o seu, o seu, o seu corque. Falaram é, zingue é, seus zings. <risos> Já volto. Blitz, vamos lá, vamos ele vai a gente. Quer ele, quer ele, quer ele, ele, NÃO! não, não tá ah! Bom. Tá, que bom, Caralho, Caralho, zora-cura, zora-tudo, ué! Já começaram, é já horas, começamos com uma, uma trollagem. Bosta! Ih! Dei aqui pro Draven. Deu. O azul dela aqui eu deu acho boa. Que ela, eu acho que ela não vai começar no Red. Vai sim. Se ela for, eu vou pegar. No Blitz? Me dá um lixo aqui, ó. No, no, não é pro nada não. Eu esse... Deixa o Blitz lá, deixa o Blitz lá pra atrapalhar eles. Olha lá, Blitz. Puxa e atrapalha. Ah, oxi. ela smiteou. Oxi, oxi, Por que tu não puxou antes? Não era pra roubar, era pra atrapalhar o Brutalismo. Não, mesmo, mas ele puxar pra roubar. Ah, ah meu Deus, se você vai roubar do um cara com Smite? Eu roubei. Mas ela gastou Smite ali, velho. Fiz cagada ela. Não, ela fez certo. Ela smiteou porque ela acho que tinha um ali onde eu tava. E o top não tava por aqui não, o top dele. NÃO! Resultou o sapo, porra! Caralho, toda hora. Mas é sempre esse bicho que é mano. Tá fazendo bad agora. Ah, velho. Ué, é sempre esse bicho, cara. sempre o sapo, é sempre o sapo, velho. Me desmiou. Caralho, sabe o meu MS tá trabalhando Ué? demais, vai Olha ser Remake. Vai ser Remake, eles estão sem top. Ah, se for Remake é sacanagem. Ó oh, gente, só levei três chapinhas do Draven. É o seguinte... O cara entrou agora, o cara. Eu ô Thales, ô Thales, ô cadê a porra da Ward aqui? Ô Nívia... É o seguinte... Ah, Você tá achando que eu tô cheio de Ward, Eles é? Estão sem mim est eles. O bicho chegou muito brabo. Eu vou pegar no flaga, a Kindred tentando roubar meu hatch. Filha da puta, já roubou? Olha aqui, a Kindred. Porque o bicho chegou no nível 2, ele tava onde? Kindred está ali, ó. Caralho, ele veio direto no meu hatch. Pega aqui, pega aqui, nas. Pera aí, eu tô com pouca vida. Aqui, ó, aqui, ó, pera! Torra tô com pouca nossa. vida, pô. O bicho é ADC, hein? É, ah, não era pra tu ir pra cima, era só pra travar ela, cara. Ficando que ele vai e não vai, entendeu? Ó, sai daí, sai daí, sai daí. Puta sai daí. que pariu. Ah, que arrombado Bate. pra correr, meu irmão. Bate nele! Olha! Vem, nazos. Ô Nasus! Acorda! Cadê o? O cara tá aqui, ó! Roubando minha jungle, porra! Vem então! Ele tá roubando minha jungle, caralho! Vai, Nasus! Beleza! Ah! Sai, sai, sai! Agora! AAAAAAAA! Puta Era merda! Ah, o Nasus ficou meia hora formando ali! Aí é devolveram agora! Pô, eu tô ali pô. brigando com o cara! O... Eu tô lagado, pô, ó. Eu não tô acertando meus que aqui, aqui nos bichos, não. E lagado tem culpa de não olhar mapa? <risos> Ele fez isso pra pegar o meu head, eu tô ligado, né? Viado. guiado. Não, pô, tô, tô lagadéu. Não dá, um, dá uns farmestos aqui. Ah, bosta. Olha, não, Eric, não corre, corre, que... corre, corre, corre, corre, corre. Eita, que mentira, ele passou por cima da minha mordidinha. Esse bicho é chato, eu não conheci não, o bicho dá um slow muito forte, igual o meu. Isso foi mentira, ele passou por cima da minha mordidinha, cara. Gente do céu, vamos perder isso aqui não. Vamos perder eles com menos um. Não, a e tá a Nível? Tá... tu também? Tá Cadê essa Nível? Tá aí no mid parada. Não ajuda, não faz nada, eu não tô. Falando. Poxa, ele tá farmando, né? <risos> Vou ajudar o quê? Eu o não cara... tá nem me ajudando, né? O cara roubando minha jungle todinha, você aí olhando, achando bonito. Eita, o cara roubando a tua e tu faz esses malaques azul aqui. Com certeza, filho, lá a gente não, tô precisando dar dano, filho. Não, é o branco, você tem que dar visão. Visão nada, vi. Vou dar dano. Meu Deus, vai dar dano assim, sem, sem farmar jungle. Ah, eu tô, tô com 15 a menos de farm, mas pô, eu vou recuperar, relaxa, filho, relaxa. 15 a menos fora assistência e kill, né? Ah, eu tenho uma kill, ela também. Só tenho uma, duas assistências a menos. Mas deixa, isso vai ser resolvido no nível 6, isso eu te garanto. Não esquece que eu sou uma Evelyn. Kill pra mim. Mata. Mata, Elick. Mata. Tô nem aí. falaram salário não é o meu desativado mesmo. Já falou Draven WP. WP. Esse cara tá ganhando, ué. Ele quer far play e tá matando, ué. que quer O cara play. saiu daqui, hein. Saiu. O cara foi pro medo. Vamos lá. Ei, o cara não tá na lane, tá na Cara, não, ele tá com 10... Um de... Não, esse 15 tá farmando a rota, não é possível. Ele tá com 28 de farm, não é possível, mano. Eu só perdi um red, cara. Eu perdi um head e uns dois golem aqui só. Olha aqui, Ingrid. Não é possível que o cara tá com todos farm É, assim Ele dá uma cara. mordidinha, Eric. Eu já dei a mordidinha aqui, tu é cego. Ele quer uma mordidinha no pescoço, Eric. Tu entendeu não entendeu ainda? Aí é avançado, essa... essa parte aí eu deixo pra você. Cara, não, não, obrigado. Ai, vamos lá, vamos lá. Ele tá de ult já, viu? Tá de ult? Já tô vendo. Foi só pra avisar mesmo, já que. Oi! Olha, atendeu é o diabo de novo. Eita porra, esse puxão foi bonito. E. Cala aí. Meu Deus! Eu o crítico! Dano. Eu vi aquele crítico, velho. Eu não tava com essa vida, eu não ia morrer, não, cara. <risos> tu foi explodido! Eu, eu tava ali. com muita vida, do nada que dano foi esse. Já pegar nível 6, mano. Que eu vou, essa, vou roubar essa uma dessa cachola. Vai ter volta. Ah, se vai ter, Kindred. Ô, oh, Dudu, só leva essa torre, Dudu, só leva essa torre, que a gente... Bonasus, fica ligado fica aí, frente. ó, que eu tô fazendo aranguejo, se a, se a vaquinha vinha, ó. Por causa que a passiva dela tá aqui, ó. Vai me dar o um apoio, Nass. Ui, a nível Tá botando um pouco. Ah, tá no blue, tá no blue. Ah, empenho. Minha fez. Morreu, viu? Ela tá seis, é. Eu já vi já. Vem, Anívia. Vai. É. Vai. Morreu o quê? Cai não, filho? Uh. Caralho! Que crítico! Oh, meu, meu Deus! Deus. Meu E aí, Anívia? Acerta essa barreira! Ó, oh, puxa em um! É. Agora que eu vou pegar nível 6, o bagulho fica louco. Deixa eu pegar nível 6. Nível 6 vai ter volta, velho. Né? Perder com menos 1 é feio, mano. Ai, para tirar a mensagem. Tava com, tava com menos de porque a Saraka tava off. Será que tava off? Tá. Mas ela, ela, ela, ela, me é. ma ela pegou assistência no começo do jogo, cara. Meia aqui, viu? Não, cara, então, ela tava tá. off. Tinha caído, tá, com, então, tá no nível 4, ela. Tá. Vem Venha, venha. Tamo indo no meio daí, viu? Para, sair tá daqui. Pronto, agora sim o bicho vai pegar. Eu tô começando a fazer dano agora. Aí. Essa partida vai ser tá rapidinha, cara. Ah! que aniva, tem deve... passiva, nível. Tem passiva, Niva! Tem passiva, Anil! Vai que eu tô aqui perto! Tinha passiva, porque tu não ficou perder a passiva? Eu não, vou perder passiva pra quê? <risos> Ai. Passiva é. porra, porque eu não gastava ult, cara. Que velocidade é essa, velho? Tu gastou um flash, velho. Ei, tu viu o que eu desviei, talis Tu viu o que eu disse Mentira. Mas você tá mudando, cara. Sim, eu tomei na ida e eu desiei na volta. Blitz, é o seguinte, eu tô indo aí, vamos que a gente consegue matar, será? Ele não existe isso não, desenhei, cara. acho que eles saíram. Saíram. Oh. Ele tem um ar de coma aqui, hein? Se eu tava dando bem e. Blitz, blitz, blitz, blitz, blitz. Puxa o B. Ah, doido. merda. Puxa, puxa, puxa. Já gastei. Morreu. Até Ah, esse é Soraka cura muito! Ah, tá de zoa, o Soraka cura muito, velho. Não. Dá, Ixi. Ó. A Soraka é uma ambulância, filho! Ah, Ei, eu tava, eu tava aqui, ele não tinha um argui, não, cara. Como é que ele me matou? O ah, foi me atacando. Oh, Ô, oh, oh, Eric. O Zoc pensa aqui que eu sou tu. Quem pensa? O Zoc. Deus que ele fala. Ô, oh, Eric, como é que abriu o baú presente? Porra. Ó, oh, pega. Sacanagem. Boa. Diga a ele que eu não é o Eric. Tá mesmo. É um amigo do nada, pô. Xingou tanto esse cara. Corre bag Tem um dividido Double Buff aqui, ó. E sedenta. Meu Deus. Aí avançado. Nossa, tem alguém quebrando o teclado, meu Deus. Não, é teclado mecânico. Não tá quebrando não. <risos> Ele não entendeu, ah. Vamos lá, Desenho no bote. Jogou bem, Blitz. Eu vi essa jogadinha. Eita, como foi isso? O cara me matou, não é? Fica dentro, fica dentro, fica dentro! <risos> o que carregou agora? maldito me matou, não é, velho? É, vai dar dó. Não, né? É, eu sei disso. Não, parece que é. Dado. O é muito forte, velho. Meu Deus. Agora eu pensei que eu estaria mais atrás dele. Você não tá porque o cara tava off lá, né? O suporte. Não, mas ele tem muito aqui, mais farm, mas eu pensei que eu estaria muito mais atrás, mas o cara olhar os itens. Sim, né, o cara ficou sem poder farmar. Quem disse? Ah, agora vai ter a volta, mano. Quem disse que ele ficou sem poder farmar? Quem? A gente jogando o cara em da torre direto. Sim, ele tava formando, meu querido. Toda vez que ele ia ficar assim, um pouquinho se formava, vinha o kinder de, e matava Norguei. Não, só com 12 de vida, o Red! Ah, que arroz. Ai, 12 de vida, mano. um hit básico matava. Um hit básico, um hit básico. Eu não, eu não aguento isso aqui sozinho, não. Vamos lá. Ó, oh, ó. Oh. Ô, gente, aqui a gente vai tentar roubar o Red que tá com a marca dele. Salvou, gente. Tá lendo, ó. Ela vai não, ela tá aqui, pegou o Blue. Anívia, já. Anívia, vamos botar aqui. Tá top. Ó, eu alcancei ela no farm, hein. Ah, foi o base. Agora só falta alcançar mas assiste, né? Porque aqui a já tá igual Aqui tá igual esse, eu, tenho, eu dei é. uma aqui a mais tá Tô cansando ela, velho Ah, o Draven lá pegou um nem bater, ó Ó o meu ping, tô, tô jogando no PBF Se precisar aí, bota uma ward e me fala que Olha, veio é, os dois aqui pra roubar, jungle. Ó, ó, eu preciso de ajuda Aqui, ó, Danzos só sai, só sai, cara. Ah, tô indo, tô indo. se esconda aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tô indo. Caralho! Ei, se o Dreven sair aí, me avisa, viu? Poxa, onde ele vai, ó? ainda matei! Ele. Ainda... ainda matei! Ainda matei! Ele, ainda matei ele. como, cara? Ah, ele se matou na base. Ah, tô vendo. <risos> Ai gente, se inscreve no canal. Eu vou mandar um botice, eu vou mandar um só pra zoar. Ele mano. mandou primeiro. Oi? Ele mandou, um mandou primeiro. Mas mandou eu, não, eu, eu, eu, eu, não, eu não vejo o chat do alto. Muito lag aqui. Ó gente, se inscreve no canal, compartilha. Eu vou honrar quem? Honrar o Blitz porque jogou uns, uns puxão bonitos. Então ó, se inscreve no canal, compartilha, deixe seu like e fui!